Boston. Bom dia, Massachusetts. Como estão vocês? Tudo bem? Bom dia aqui to a todos os brasileiros. Vamos iniciar mais um programa é, Marketing com Rogério Tobias, que a gente está falando de marketing. Vamos falar de marketing. Temos agora é, esse convite para você. Vamos falar de marketing, vamos conversar sobre negócios, vamos conversar sobre empreendedorismo. Estaremos juntos aí na próxima hora, batendo esse papo e tirando dúvidas com você. É muito bom falar de marketing e, e vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas, comentários e fazerem críticas ou observações. Estamos aqui respondendo a todos vocês. É muito bom estar com vocês aqui e vamos aí batendo esse papo, fazendo aí, esperando aí os seus comentários, esperando aí a sua participação. Como está Boston hoje? Tudo bem? Como é que está o estado de Massachusetts? Estamos juntos aqui. Hoje estamos aqui em BH. Um sol aberto, um dia maravilhoso. E então a gente vai falar sobre marketing, vamos falar sobre negócio, vamos falar sobre a sua empresa. Estaremos juntos aí nesse tempo e fique conosco. Chame aí as pessoas, chame seus colegas, chame aí, chame aí os seus sócios e vamos bater esse papo juntos aí, vamos bater esse papo até as 14 horas. São 11 e 1 aí em Boston, 13 e 1 aqui no Brasil, né? E participe então enviando aí suas perguntas. Vou deixar de uma vez aqui no início do programa os contatos, porque se você estiver vendo esse programa é, direto, né, ao vivo, você pode perguntar aqui agora. Mas se você resolver perguntar depois, ou se você é, ver é, só depois também, depois da, da gravação, essa gravação, você já tem aí, pode fazer o um contato com a gente, eu sempre brinco, né, e, é, e é quase verdade, 24 horas nós estamos ligados aí no marketing. Vamos lá, então, ao contato aí, ao contato inicial. 55, melhor, 51, 55 aí. 55, 31, 98471 71, 77, 11. 55, 31, 984, 77, 11. Você fala direto comigo, por voz, ou fala direto pelo WhatsApp, ok? É, o e-mail, rogeriotobias, arroba gmail, ponto com o Instagram ponto Tobias fica fácil de lembrar, né? O facebookcom RT Consultoria, que é a nossa empresa de consultoria. E o Twitter.com.br Tobias a gente pode também trocar ideias aí e ver as suas opiniões né, pelo Twitter. E nós vamos, nós vamos ter uma, uma manhã especial aqui no Brasil, uma tarde especial, vamos falar de temas muito importantes... Porque eu tenho observado que muita gente ainda tem dúvidas fundamentais, muitos, muitos empresários têm muitas dúvidas sobre a sua relação com o marketing, como que sua empresa pode dar o melhor tratamento, de, tratamento ao marketing e como o marketing uh, pode ajudar a sua empresa. As duas coisas são importantes. É importante que os empresários entendam de marketing e que uh, o marketing... Né, sendo praticado, ajude a empresa a ter melhores resultados. Tá? Então nós vamos falar sobre um pouquinho sobre marketing digital. É, eu quero tirar algumas dúvidas é, que o pessoal sempre tem sobre marketing digital. Nós vamos falar sobre um pouquinho sobre pontos de vendas, alguns detalhes que eu acho importante que a gente toque neles aqui sobre a questão do ponto de venda. E uma coisa bacana, nós vamos também quebrar hoje aqui alguns mitos de marketing. Então, tem muitas uh, assertivas, muitas falas de pessoas sobre o marketing que necessariamente não são verdade, ou que muitas vezes não são verdade. Vamos trabalhar um pouquinho esses mitos aí. Nós estamos tendo uma construção aqui perto, então não reparem no barulho. Né? Então, é, vamos falar sobre esses mitos aí de marketing e também eu preparei algumas dicas, todos os programas, nós vamos ter algumas dicas... Sobre marketing, algumas dicas sobre abertura de empresa, algumas dicas para você que é empreendedor e que está é, de olho aí, querendo abrir uma empresa ou querendo fortalecer a sua empresa, a sua startup. E o marketing, ele é determinante para você ter sucesso. Né? Eu tenho comentado sempre aqui no programa que muitas empresas, é, startups, né, em, em vários países, elas não chegam a durar cinco anos. Né? Muitas duram pouco tempo e muitas vezes é por falta de um adequado relacionamento com o cliente. Então vamos trabalhar um pouquinho isso aí e a gente vai divertindo aí, vai batendo esse papo, porque o marketing é uma questão de coração, né? o marketing tem muita coisa também é, de lógica, nós vamos falar sobre isso aqui e tem muita coisa também de você gostar de lidar com gente, de gostar de lidar com vendas, de gostar de lidar com todas as ferramentas do marketing e nós vamos falar sobre algumas hoje. E no transcorrer dos programas, nós vamos falar de outras ferramentas. No programa da semana que vem, já vou adiantar para vocês aqui de primeira, né nós vamos ter um entrevistado muito importante aí de Boston, que vai falar pra gente sobre a visão que ele tem sobre marketing e como é que ele pratica o marketing na empresa dele. E é uma empresa que provavelmente vocês conhecem aí de Boston. Vamos falar com ele. Hoje ainda vai ficar em segredo o nome dele, ok? É... Então é o seguinte, é, o pessoal sempre fica na dúvida se, se existe uma diferença entre marketing e o chamado marketing digital. Então o pessoal tem muita dúvida acaba ficando, ah, eu sei o marketing digital, mas não sei o marketing tradicional. Na verdade, pessoal, não existe uma, uma, essa, esse raciocínio como um todo, ele está caminhando para o lado que não é o melhor. Na verdade, o marketing é uma filosofia empresarial, o marketing é uma forma... Que o proprietário, os sócios, os funcionários, todos enxergam o mercado. E o marketing tem e utiliza diversas, ah, diversas ferramentas. Eu chamo de ferramentas. Eu gosto de colocar a seguinte situação. Uma caixa né, de ferramentas que uma pessoa, um profissional usa. Né, e dentro dela ele tem uma série de ferramentas. E dependendo da necessidade ele vai usar uma, duas três, ou vai usar uma apenas, vai depender muito da necessidade. A mesma coisa o marketing, o marketing é essa caixa de ferramentas, você tem uma visão de marketing, sua empresa, você como empresário precisa ter uma visão de marketing e os instrumentos é, você vai utilizar dependendo da sua necessidade, daquilo que você perceber, ou do seu consultor perceber, ou da, da, da sua equipe, do seu departamento de marketing perceber. Aliás, nós vamos falar sobre o que é o departamento de marketing e muita gente tem algumas dúvidas sobre se cria ou não cria o departamento de marketing, se isso é fundamental, vamos tirar essa dúvida hoje, ok? Então, é, as, as, as pessoas ficam muito na dúvida aí com algumas coisas e eu gostaria de, de responder. Eu tenho recebido aqui alguns, algumas é, WhatsApps, algumas mensagens e também o pessoal tem ligado, mesmo aqui do Brasil ligado aí também de Boston para fazer algumas perguntas pedindo que eu fale sobre alguns temas é, interessantes e hoje é o momento, esse é o momento da gente falar e tirar uma série de dúvidas, eu selecionei aqui as perguntas que mais me fazem é, sobre marketing para tirar dúvida é, de todos vocês e se você não tem essa dúvida reforça aí o seu conceito e também você pode comentar aqui, aqui com a gente né, a sua ideia. Uma das perguntas que eles mais me fazem né, é se as mídias sociais, a rede social, pode realmente uh, ajudar a empresa. Claro que é fundamental. As mídias sociais são hoje fundamentais para a empresa, mas elas não são únicas. Elas não resolvem o problema da empresa. É aquilo que eu falei da caixa de ferramenta. Né? O, as mídias sociais é uma forma de comunicação, é uma forma de ligação é uma forma, pessoal, de interligação da empresa com seus clientes e, da, e dos clientes, obviamente, com a sua empresa. Então, o pessoal tem confundido muito essa questão de achar o seguinte, olha, eu pratico marketing digital, mas não pratico o marketing tradicional. Não existe né, essa, essa diferença. O marketing chamado, que o pessoal chama de marketing digital, na verdade, são ferramentas de mídia para o marketing. Então todo o processo das redes sociais, todos os programas, é, todos os tipos, todas as, as o Facebook, é, o, o WhatsApp, o Instagram, todos, essa, todos esses meios é, são meios literalmente meios é, de comunicação da empresa. E eles hoje são fundamentais, pessoal, são fundamentais para sua empresa. Eles são fundamentais porque os clientes têm utilizado essas mídias para se comunicarem como um todo, pra, com a família, com no trabalho e também para as suas empresas. Mas isso por si só não é o marketing, isso por si só não é o marketing. O marketing é uma coisa maior, o marketing, olha que bonito, o marketing é uma filosofia empresarial, o marketing é um jeito de pensar que utiliza uma série de ferramentas, veja, propaganda, publicidade, relações públicas, vendas, merchandising, um, co, um conjunto de instrumentos. Então o marketing é uma, é uma maneira de pensar, é uma estrutura que você pode criar na sua empresa ou não, você pode criar essa estrutura na sua cabeça, você que é dono e só tem poucos funcionários, não tem um departamento, eu vou falar mais sobre isso. Então você pode ter a mentalidade de marketing e você pode ter outra, outro, outra ferramenta, que eu acho que é fundamental, que o pessoal muitas vezes não dá atenção, é o atendimento direto e indireto ao cliente. É o pós-vendas. Então tudo isso são aspectos que são ferramentas de marketing. Então a maioria das pessoas no Brasil e até nos Estados Unidos tem chamado é, essas ferramentas, essas mídias de marketing digital. Então fique sabendo que é importante sim, o marketing digital hoje ela é é, é, ele é fundamental esse que o pessoal chama de marketing digital ele é fundamental na para o uso das empresas da, desde a empresa pequenininha até as grandes corporações como Apple como Coca-Cola etc mas não é marketing não é marketing puro ela é uma ferramenta de marketing imagine se a Coca-Cola vivesse somente do marketing digital ela vive de, ela tem uma mentalidade uma das mentalidades mais forte de marketing no mundo, por, pelas próprias ações que ela tem tomado nos últimos aí, 80 anos, né? mostra que a empresa está com uma mentalidade totalmente fundamental, que tem dois, duas coisas fundamentais, criar e manter clientes. Esse é o papel fundamental do marketing. E o marketing chamado, que o pessoal chama de marketing digital, é efetivamente, pessoal, um instrumento para atingir esse objetivo de criar, concordam? Você cria o cliente, o cliente não conhecia a sua empresa, ele entra no site, ele entra no, no, no, no site, na, no computador dele, no PC dele, ele entra no site, no celular dele, ou em qualquer outro, ou, ou, outro instrumento, e vê lá, que é um produto, ele vê lá, vê o nome da sua empresa, obviamente ele vai pesquisar, e dependendo aí de, todo um, de tudo que tem lá no seu site, ou na sua forma... Você tá no, se você está no marketing place, por exemplo, né, ele vai ver, vai gostar do produto, do preço, e se ele for bem atendido, ele vai comprar uma vez, vai comprar duas vezes, e aí ele vai ficar, pode até ficar fiel. Então o um instrumento é fundamental, mas para você colocar o um instrumento certo, a direção da empresa, você que é empresário, você que é gerente, você que está nos assistindo e que está buscando aí ser gerente, ser empresário, né? fique bem, bem firme nessa, nesse conceito, né? você deve ter uma mentalidade de marketing e você pode utilizar, não só pode, como deve sim, né? utilizar dentro dos seus recursos financeiros é, todas as possibilidades midiáticas que o mundo digital nos dá hoje, né? isso é uma questão importante, então o pessoal tem tido muita dúvida sobre isso, então ficou fácil, marketing é uma mentalidade empresarial, e o marketing chamado, de que o pessoal chama, fala, fica esse nome aí, né, chamado de marketing digital, na verdade são mídias digitais que servem para as estratégias de marketing. Se você não tem uma boa estratégia de marketing, você pode ter as melhores mídias digitais que elas talvez não funcionem, porque elas não estão acobertadas por uma mentalidade de marketing. Ok, pessoal? Fica aí essa dica para vocês, porque isso é muito importante que haja essa diferenciação. E muita gente, muita gente boa, muitos empresários aí, é, é, já de grandes empresas, ainda tem, ainda tem. Os meus alunos todo dia me perguntam isso. Pessoal, como é que é essa diferença? Existe diferença? Por que você que fala sempre na diferença? Então é exatamente isso que a gente acabou de falar, né? Você, é, o marketing, chamado de marketing digital, ele é um belíssimo instrumento de marketing, né? mas ele serve ao marketing. Então o marketing não é digital, os meios digitais é que, tra é que trabalham com o marketing. Outra, outra pergunta né, que o pessoal me faz aqui é em que redes sociais a minha empresa deve marcar presença? Ora, é, você vai ter que identificar quais as melhores mídias é, dessas mídias digitais que a sua empresa é, pode ter um resultado, pode ter um retorno interessante. Então, acho que é importante, sim, a sua empresa ter um site com todos os seus produtos, né? com a, onde se você não puder colocar se você tiver muitos produtos, você pode colocar a linha de produtos, colocar a fotografia, fazer todo um processo, você pode colocar a explicação, você pode deixar o cliente clicar e pegar detalhamentos daquele produto, detalhamento da, do serviço que você produz. A sua marca tem que estar tá muito bem definida, muito bem colocada. E tem que ser fácil de, de andar, né, de, do cliente é, circular dentro do seu site ou dentro é, de, outras, de outros meios que você utiliza para comunicar com o cliente. Você pode estar dentro do marketplace, né, que são esses, é, tipo um shopping, né, que funciona dentro da que funciona dentro do, do, do, do, do, do meio digital, isso é, isso é fundamental. E outras formas aí, né você pode utilizar alguns meios é, como é, e-mail, você pode encaminhar para os clientes. Né? Uh, alguém comentou comigo essa semana, e eu é, concordei, que algumas empresas têm abusado dessa, desse relacionamento com o cliente. Então o pessoal está batendo muito pesado, e o cliente não está suportando mais, a cada vez que ele abre o e-mail dele, tem lá 10 e-mails da mesma empresa oferecendo a mesma coisa. Então nós temos que ter um cuidado muito especial nesse sentido, tá? A gente tem que saber dosar, é, é, em relação aos, aos, aos, às mídias é, digitais, quais delas vão dar maior retorno. Então, com certeza, você precisa ter efetivamente é, o seu site, você precisa fazer um trabalho é, mais ativo passando para o seu para o seu cliente é, informações né? eu gosto muito do marketing de conteúdo né? eu até sou um dos, dos profissionais que prepara conteúdo de site para as empresas né? mas esse conteúdo ele tem que ser uma coisa no linguajar simples aí tem toda uma técnica então fiquem de olho porque se seu produto é um produto que precisa de uma explicação maior, você pode fazer um conteúdo e você pode encaminhar isso para os clientes. E também, eu gosto muito da, da, da, daquela metodologia em que a empresa se apresenta abertamente para os clientes. Né? Fala o que, que ela apresenta, né? você pode contratar alguém, ou o próprio diretor, o dono da empresa, uma pessoa que tenha facilidade, falar pela empresa e apresentar a empresa. Perceberam que tudo isso são mídias? Nós estamos falando aqui de mídias sociais, mas o que é que faz essa mídia social dar certo ou não? É a estratégia de marketing principal, é a estratégia de marketing da empresa, aquela estratégia global que eu comentei com vocês agora há pouco. E um dos meios mais utilizados hoje, eu vou, vou falar dois aqui, que são as mídias digitais e as vendas, e as vendas no ponto de venda, que eu quero falar mais um pouquinho daqui a pouco. Então vendas é uma ferramenta de marketing. Propaganda é uma ferramenta de marketing. Os meios digitais são também é, ferramentas de marketing. Então me fizeram essa pergunta, eu achei interessante fazer esse comentário aqui, que eu acho que mais pessoas podem ter essa dúvida aí. Uma outra pergunta, aliás, é, é, também é, feita várias, por várias pessoas, como definir se devo ou não abrir uma empresa? Ah, isso, essa resposta demoraria um tempo maior, mas vamos tentar Faz, fa, é, responder isso aqui, essa questão, é, em poucos minutos aqui, e depois a gente pode conversar por, pelos outros meios aqui, ou vocês podem é, plotar aqui outras perguntas, podem inserir outras perguntas aqui. É, então, é, é, como definir se devo ou não abrir uma empresa? Primeiro, eu tenho que saber que a vida do empresário, do microempresário, ela muda completamente. Porque você, se você quiser ter uma empresa de sucesso, um aspecto determinante é você se entregar para aquela empresa. É você saber que, principalmente nos anos iniciais, ela vai ser você. Ela vai ter que ter muito do seu suor, muito da sua competência e muito da sua visão de marketing para que você tenha, e financeira também, claro, para que você tenha esse sucesso inicial. Agora, a pergunta é mais específica. É como que eu devo definir se eu devo abrir ou não? Então, a primeira questão é essa. A segunda, é avaliar o mercado. Então, tem muita gente que tem aberto empresas né? da seguinte forma, eu sou muito bom ah, para fazer comida, eu sou um chefe, vou abrir um restaurante. Ah, eu sou um grande eh, especialista em eletricidade, vou abrir uma loja de eletricidade. A coisa não passa por aí. Eu tenho que identificar o que, que o mercado deseja, o que, que o mercado quer. E se eu estou em condições de aprender? de contratar pessoas especialistas, porque necessariamente você que quer abrir uma empresa não precisa ser o especialista naquela empresa. Você tem que ser um empresário, você tem que ser um empreendedor e contratar pessoas é, que possam efetivamente desenvolver junto com você as questões técnicas. Então, é muito comum a pessoa ser um grande técnico, ser um grande homem de vendas, mas não necessariamente um grande homem é, para gerenciar sozinho ali uma empresa. Mesma coisa o marketing. né outra, outro, outra dúvida que o pessoal tem é se todo vendedor deveria ir para a área de marketing. Não necessariamente. Muitos são. Eu era da área de vendas e ainda novo fui para a área de marketing. Mas nem todo mundo tem é, esse prazer, nem todo mundo tem essa facilidade de lidar com questões estratégicas da empresa. Então, muitos grandes vendedores, quando se tornam gerentes, muitas vezes eles, gerentes de vendas, eles é, começam a ter dificuldades na empresa. E muitos gerentes de vendas, quando vão para a área de marketing, muitas vezes não conseguem é, assumir uma nova função. Então, não existe essa, essa, essa regra rígida. Né? Existe aí a capacidade de cada um, o desejo de cada um. E ainda respondendo essa pergunta, tem que é você abrir a empresa... Então você tem que identificar não as suas competências, mas o que, que o mercado deseja e se você consegue desenvolver competências para atender aquele mercado. Então aquele cara que é chefe né, é, em um restaurante, querer abrir outro restaurante, ele não pode fazer nada sem o que eu vou falar mais adiante, sem pesquisar o mercado, se há necessidade em Boston ou no bairro que ele mora em Boston é, de um restaurante novo, que tipo de restaurante o público está querendo, os moradores de Boston estão querendo. Será que é um, um restaurante mineiro? Será que é um restaurante, é, uma churrascaria? Será que são restaurantes de comidas tradicionais aí no próprio Estados Unidos? Será que seria uma hamburgueria? Então, é, não é necessariamente aquilo que eu sei fazer, mas aquilo que o mercado quer. E o pessoal tem feito muito isso. Eu tenho chamado a atenção, tenho dado uma puxada de orelha nesse sentido. Ah, eu sou bom é, um bom mecânico, vou abrir uma mecânica. Peraí, mas e os concorrentes? Será que você tem condições com seu, o com seu valor inicial de investimento de enfrentar os concorrentes? De repente você consegue, é, apesar de não ser um especialista, entrar num outro negócio parecido com o de, com de, de, de oficinas, etc. E é, ter um diferencial competitivo que a, o cliente, é, ao invés de ir no outro, vá vai, vai até a sua empresa. Ou vá nas duas. O que, não, o que é, é complicado as pessoas acharem que podem abrir a empresa porque elas são boas em alguma coisa. Tem que ver como é que está o mercado, que é aquilo que eu chamo né, de oceano vermelho e oceano azul. Você abrir uma empresa no oceano vermelho, você vai ter poderosos concorrentes ali querendo te derrubar. Se você vai abrir um negócio que ainda não tem em Boston, ou que as pessoas em Boston você percebeu que fez um estudo, etc., e percebeu que efetivamente... As pessoas querem, desejam aquele tipo de negócio, um bar, sei lá, uma, qualquer coisa, né? Uma, uma pastelaria, uma hamburgueria, o que for, o que tiver naquela região necessidade, você pode abrir. Então não é, só para fixar bem, não é aquilo que eu sei fazer. Outra pergunta e outra dúvida que o pessoal tem colocado muito, eu tenho ouvido muito nos diversos meios aí, é como criar um diferencial para minha empresa? Então se você já tem... Se você já tem uma empresa pequena, média ou até grande, quer dizer, para você chegar no nível de empresa grande, com certeza você teve alguma coisa que te ajudou. São vários fatores que fazem uma empresa crescer, são vários fatores que fazem uma empresa é, ter um período de, de, de vida uh, mais longo. Mas o que, que é o diferencial? O diferencial é uma, engraçado porque muita gente que eu pergunto, muitos empresários que eu pergunto, é, ou até mesmo é, empreendedores que estão querendo abrir um negócio, qual vai ser o seu diferencial? Porque se você for abrir um restaurante numa rua, numa avenida de Boston, cheia de restaurantes, você pode abrir sim. Diferente do que eu falei agora há pouco. Quer abrir? Pode abrir. Mas você vai ter que ter um diferencial. Alguma coisa que os outros não tenham e que não consigam te imitar. Então você tem que pensar o seguinte, o que, que eu posso criar, que empresa que eu posso criar, ou o que, que, que eu posso fazer na minha empresa, que, está, que não está num crescimento tão esperado, tão bom assim, o que, que eu posso fazer para poder me diferenciar e atrair clientes e manter os clientes? Lembra que marketing é criar e manter clientes, e fidelizar clientes. Então você tem que ter um diferencial. Aí pergunta, Rogério, mas... Que diferencial é esse? Como é que eu faço esse diferencial? Não existe um critério muito rígido nesse sentido. Diferencial é aquilo que o outro não tem, que você passa a ter e que o outro não consiga te imitar. Bacão. Pelo menos em, em curto e médio prazo. Então, vai atendimento, um atendimento super especial, algum tipo de produto ou algum tipo de serviço que ainda ninguém presta, que você vai passar a prestar algum tipo de facilidade que você oferece aos clientes, que os outros vão demorar a perceber ou que vão ter dificuldades. Então, para você criar um diferencial, não é de uma hora para outra, você tem que começar a pensar no diferencial que você vai começar a oferecer a partir do ano que vem. Se você, claro, se você já tem essa ideia pronta na sua cabeça, você pode começar imediatamente. O diferencial, principalmente, tem que ser alguma coisa que tem as outras as empresas concorrentes um pessoal, dificuldade de te imitar por um grande período, até que você consiga atrair os clientes, ou mesmo é, clientes novos, ou atrair os clientes deles. Que é uma coisa que no marketing a gente considera extremamente normal. O melhor, aquele que oferece um diferencial, ele tende a atrair clientes. Então, muitas vezes, é, quando você oferece um diferencial, você acaba é, criando na mente do seu consumidor, é, aquela ideia de que é o seguinte, eu vou naquela empresa, eu vou naquele restaurante, eu vou comprar daquela loja, eu vou naquele shopping, ou eu vou naquela oficina mecânica ou padaria, porque lá tem um negócio que é o seguinte, que é o seu diferencial. Então pode ser não ter fila, pode... Não, não tem um critério, vai depender do que os seus concorrentes têm e que você quer ter além daquilo ali que eles já oferecem para o público. Então é fundamental... Para você ter mais sucesso e você continuar os próximos anos tendo um crescimento contínuo, sempre você vai ter é, um diferencial. Aí eu professor, mas e, e, e se o cliente, o concorrente, é, oferecer ao cliente a mesma coisa, ele conseguir é, é, fazer igual o meu diferencial? Ou seja, acaba o meu diferencial porque as outras empresas viram o meu diferencial e agora estão fazendo igual. É por isso que em marketing é fundamental. Não é só criatividade, tem que ter um estudo também. Você vai ter que sempre criar novos diferenciais. Esse é o desafio do marketing. Sempre criar novos diferenciais. Então, está indo bem, você criou um diferencial, está indo bem, você estuda o concorrente, ele não tem. Quando você vê que você percebe que os concorrentes começaram a fazer igual você está fazendo, você já tem que estar tá ali no seu bolso, ali na, na manga da sua camisa, um outro diferencial, que de novo eles vão ter que te estudar por muito tempo para conseguirem efetivamente imitarem. Então o diferencial ele não é único, o diferencial ele tem que ser sempre renovado, sempre você vai ter que ter um diferencial novo. E dependendo, pessoal, do negócio, você, vai, você é, vai ter as empresas te copiando rapidamente, então você vai ter que ter sempre inovações. E isso é bonito, essa é uma parte mais bonita do marketing, que é você ter que ter criatividade. Lembrando, e eu vou falar mais adiante, que criatividade somente não é marketing. O marketing tem um dos aspectos importantes, que é a criatividade, mas tem estudos e outras coisas que eu vou falar mais adiante. As pessoas têm muitas dúvidas ainda. Outra dúvida que o pessoal é, sempre pergunta né, é como que eu vou definir o meu público-alvo. Engraçado, é né, uma pergunta é, que teoricamente seria simples, mas não é fácil não. Né? Como é que você vai definir o público-alvo? O que, que é o público-alvo? É aquele grupo de pessoas, de clientes, que é, você vai poder atender, que você quer atender, que você percebeu neles ah, uma certa necessidade. Então você vai é, buscar atender a esse público com, uma, com, com alguma coisa com algum serviço ou com algum produto que atenda aquele público. Então, o público-alvo, tem gente que faz o seguinte, eu vou abrir um negócio aqui e quem entrar e comprar, é, tá bom. Né? Então, não é por aí. Eu tenho que definir que público eu vou atender e ser fiel a esse público. Por isso que se você abre, por exemplo, um supermercado para pessoas de alta renda aí em Boston. Então, você, ah, o seu negócio, ah, os seus preços... Seus, a qualidade dos seus produtos, a qualidade do seu atendimento, a, a sua loja, né, o seu sistema de atendimento, o seu sistema digital de relacionamento com o seu público, tem que ser para atender a esse público-alvo. Se você começar a querer atender outros públicos, você até vende no, no primeiro momento, mas você acaba deixando de fazer um atendimento específico para aquele público-alvo. Então, o público-alvo é aquele conjunto de pessoas que tem necessidades muito parecidas e poder de compra muito parecidos. Aí você estuda e fala, ah, é aquele ali. Então eu vou preparar uma, uma empresa que atenda aquele público. Mas tem um detalhe, o público-alvo não pode ser tão pequeno, porque senão é, não te dá a lucratividade necessária. Então o público-alvo, você tem que avaliar o seguinte, qual o tamanho dele hoje? Qual o tamanho dele daqui a dois, três, quatro anos? Esse público é um público que vai continuar tendo essa, esse nível de exigência? Ah, sim. Então, por exemplo, um supermercado aqui de Belo Horizonte, tem, é, ele busca atender um público-alvo de, de classe B e A. Principalmente classe A, mas a classe B também. Então, quer dizer, tudo que ele oferece, o nível de produtos, o atendimento, é aquilo que vai atender aquele público-alvo. Quem são? Pessoas da região é, que tem um grau de preferência um nível de, de exigência maior, um grau de preferência de bastante é, é, é, exigência, e aí uh, ele então tem que atender completamente e sempre criar, como eu falei antes, um diferencial para que esse público continue com ele. Senão outra empresa abre uh, um, uma, um, uma empresa parecida com a sua e eles vão embora. O cliente hoje, gente, a questão da fidelidade, ela existe mas ela pode ser perdida a qualquer momento, quer dizer, há uma certa é, incoerência na questão da fidelidade. Ah, professor, então como é que eu mantenho a, a fidelidade? Com inovação, criatividade, técnicas de marketing, pesquisa e muito relacionamento com os seus clientes, um relacionamento cada vez mais próximo, mais próximo. Eu falei no programa do, do Freelay, semana passada, que essa proximidade tem que ser uma intimidade. Hoje, a sua empresa aí em Boston, a sua empresa aí em Massachusetts e aqui no Brasil, ah, ela tem que o tempo inteiro buscar satisfazer o cliente, o tempo inteiro identificar quais são os novos desejos do seu cliente para você ir adaptando a sua loja, ir adaptando o seu site, ir adaptando a, a, o nível de atendimento, a sua comida, se for um restaurante o perfil de, de, do seu shopping, tá? com mais facilidades, com coisas para crianças, aí vai depender, né? então o seu público-alvo tem que ser muito bem estudado e você, continua, você atende a esse público-alvo e continua o tempo inteiro identificando quais são as novas exigências dele. Ok, pessoal? Isso é importante para que você possa garantir um pouco mais o seu sucesso aí na sua empresa em Boston e em toda Massachusetts. Outra dúvida que o pessoal sempre pergunta né? é cadê os meus clientes? Essa pergunta ela parece um fantástico aqui, né? Que é um programa que tem aqui no Brasil. né, é, cadê, os, é, cadê os meus clientes? Aqui em menino a gente fala cadê, né? Cadê os meus clientes? Onde estão os meus clientes? O que, que acontece? A pessoa faz todo o estudo, todo um trabalho, é, investe e abre a porta ou cria o seu site. Né? abre a porta da sua empresa e os clientes não aparecem pelo menos não aparecem na quantidade de clientes ou na quantidade de vezes que a empresa esperava a gente tem que tomar cuidado porque há uma ansiedade quando você abre a sua empresa, a sua startup ou mesmo a sua empresa que já existe que está sem clientes a gente tem que ter uma paciência muito grande quando a gente trata dessa questão de cadê os meus clientes os clientes é, numa empresa nova, por exemplo, os clientes demoram a chegar, porque os clientes não são levados uh, instintivamente até a sua empresa, porque ele já é cliente de outras empresas, e os novos clientes tendem a procurar as empresas que já são conhecidas pelos seus parentes, pais, etc, amigos, uh, grupos de referência, etc. Então, o que, que eu tenho observado? Outro dia eu fui atender um, duas uh, dentistas, né, que estavam acabando de abrir o seu consultório, tinha seis meses abrindo o seu consultório e, e satisfeitas, todas com tudo novo, né, equipamento novo, investiram, né, e roupa nova, aquele jaleco lá do, do dentista, equipamentos e tal, elas me contrataram e uh, eu cheguei lá, sentei e fiz as perguntas, olha, como é que estão as coisas e tal, elas falaram, olha, a gente está muito preocupada porque nós estamos no melhor ponto de Belo Horizonte, isso foi aqui, né, em Belo Horizonte a, a, a gente está aqui já há seis meses, um pouco mais de seis meses, e até agora praticamente não surgiram clientes. Falei, mas é, quanto tempo, eu confirmei com elas, quanto tempo tem mesmo que vocês já abriram a, o, seu, o seu consultório num prédio? Né? Ah, tem de seis a oito meses. E vocês querem que os clientes já venham voando né, para o seu negócio. Normalmente os clientes... É, e dependendo da cultura, aqui em Minas as pessoas são muito difíceis né, de assumir uma nova empresa, de comprar, de se fidelizar, ou mesmo se direcionar para uma nova empresa. Então eu tive que falar com elas que elas tinham que aguardar fazer um trabalho de comunicação, né, utilizar os meios digitais, tudo que é possível dentro do que a odontologia permite. Fazer a divulgação, etc. Mas elas não iriam fazer a recuperação, elas não fizeram um planejamento não iriam fazer a recuperação daqueles gastos, daqueles investimentos que elas fizeram é, em menos de dois, três anos. Então os clientes não vêm facilmente. Cliente é uma coisa que a gente tem que conquistar um a um. Cada dia você busca um cliente e você faz todo o trabalho de diferenciação para você tentar atrair por mais vezes, para que o cliente volte mais vezes até fidelizar o cliente. E aí a gente não teve muita coisa a fazer, a não ser o seguinte, claro, melhorar todo o sistema de comunicação do novo consultório, né? e ir buscando, fazendo um trabalho mais agressivo de marketing, de comunicação de marketing, para que as pessoas ficassem sabendo né? que ali agora na Savas, que é um bairro de Belo Horizonte, tem agora é, duas dentistas de alto nível num lugar super especial, etc. E os clientes vão aparecendo realmente aos poucos. E o mais importante é que esses poucos que vão aparecendo no início sejam fixados, né? sejam bem atendidos e comecem a fazer um trabalho que a gente chama de marketing boca a boca. E aí, com um determinado período de tempo, é, os clientes vão chegando. O supermercado Extra, que é um dos maiores aqui do Brasil, ele abriu uma loja numa região aqui e ficou cinco anos pra, é, esperando que o seu público específico, que ele tinha realmente o desejo de que fosse o público-alvo dele, Chegasse. Então, abriu a loja, investiu, mas sabia que aquele cliente que compra, que, que realmente dá um retorno financeiro, ele só viria depois de alguns anos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso em abrir um negócio e achar que no outro dia, se não der cliente, as pessoas já ficam ali na porta. É muito comum, aqui, aqui no Brasil, é muito comum, as pessoas abrem um negócio e ficam lá na porta, sentadas, desanimadas, porque não está entrando o cliente. Porque marketing exige um conjunto de fatores. Então, não é só abrir uma empresa. Tem a parte de técnica de vendas, tem a parte de comunicação com o cliente, tem a parte de merchandising, tudo é um conjunto de fatores que vai fazer com que as pessoas queiram entrar na sua loja, queiram comprar de você no seu site ou no. no, no, no, no, no, no como é que fala, gente? No, no, nesse processo de vendas através de supermercado, né? através de. de de vendas pelo, pelo, pelo computador, etc. Então, isso tudo é fundamental, tem que ser muito bem trabalhado. Outra questão que o pessoal pergunta sempre, né é, para que serve a pesquisa de mercado? A pesquisa de mercado é um negócio muito interessante, porque todo mundo fala nela, todo mundo fala da pesquisa de mercado, mas ah, ela é um pouco desconhecida ainda, mesmo dentro do marketing. A pesquisa de mercado, ela pode ser feita da maneira mais elementar possível, da maneira mais simples possível, até uma pesquisa de mercado de altíssimo nível, feito pelas grandes organizações que fazem em nível mundial, inclusive. Ah, então, peraí, então na minha empresa, Rogério, é, eu não posso fazer pesquisa? Não só pode como deve. Não só pode como deve. Por quê? Porque à medida que você faz é, um trabalho de observação dentro do seu ponto de venda já é pesquisa. À medida que você circula no seu bairro e começa a observar os concorrentes, a observar como é que as pessoas andam, o que, que elas compram, que tipo de sacola que elas estão usando, qual é o perfil do público, isso também é pesquisa. Então ah, no marketing, a gente não precisa exigir que sejam pesquisas feitas por, de, por departamentos, é, empresas especializadas em pesquisa. Você que é o dono da empresa, ou você que pode contratar, obviamente, uma empresa de pesquisa, é melhor. Né? Mas eu gosto muito daquela coisa do sentimento da, da direção da empresa. Não é? Eu sou muito favorável, eu tenho indicado muito é, o pessoal a fazer o seguinte... Pega um banquinho, eu sempre brinco assim, né? Pega um banquinho, põe ali numa determinada uh, esquina, numa determinada esquina, e vai observar ali o movimento, para saber se, você, se é ali um lugar bom de abrir loja. Isso é uma forma de pesquisa. Você pode fazer pesquisa por telefone, que já não é muito bem aceito hoje pelas pessoas por causa de, né, de uma série de, de, de problemas que podem existir, mas ainda existe a pesquisa por telefone, sim, né? E uh, toda forma de filmagem que você faz, né, de gravação dentro da sua loja, é uma forma de pesquisa. E tem uma forma que eu gosto muito, pessoal, que é aquela forma é, em que o, não precisa ser o dono, não precisa ser você que é o dono da empresa, né? ah, nem o seu gerente, mas preferencialmente quem está na linha de frente, né? perguntar aos clientes o que, que ele achou das coisas. Isso é pesquisa de marketing. Ele está satisfeito? alguma coisa o deixou insatisfeito, eu sei que muitos de vocês já fazem isso. Eu só quero mostrar que isso é pesquisa. Agora, se você tem, se você quer fazer um, um pequeno investimento, você pode é, contratar aí alguém da universidade ou uma pequena empresa de pesquisa, que eu tenho certeza que tem em Boston, aí como tem em Belo Horizonte, e pedir que eles façam é, uma análise. O mais importante da pesquisa, só para a gente é, parar de, é, encerrar aqui essa questão da pesquisa, é, o mais importante é, é, é, é identificar qual é o objetivo da pesquisa. O que, que você quer descobrir com a pesquisa? O maior erro que o pessoal comete em pesquisa é que começa a observar uma coisa, aí vê outra. E então fica naquela confusão de saber qual ah, realmente a informação que ele quer. Quando ele recolhe a informação, ele não tem nenhuma informação é, muito clara. Então a primeira coisa que eu dou a dica para vocês, e vou falar mais sobre pesquisa em outros programas adiante... É que você, efetivamente, é, busque definir claramente o objetivo. Qual o objetivo ah, da sua pesquisa? O que, que você quer descobrir? Você quer descobrir o grau de satisfação dos clientes? Você quer descobrir se sua loja é uma loja que agrada aos clientes ou não? Você quer descobrir o seu, o seu, sobre os seus preços? Você quer conhecer melhor o perfil dos clientes? Define claramente os seus objetivos por exemplo, você pode pesquisar se vale a pena abrir uma segunda loja, uma terceira loja, né? onde vai ser, então tudo isso podem ser é, feitas aí pesquisas para isso. Então a pesquisa é importante sim, e ela pode ser feita por qualquer empresa, mesmo que ela não tenha um centavo. É óbvio que se você puder investir alguma coisa, você vai gastar xerox, você vai gastar é, observação, você vai gastar o seu sistema de, de câmeras, e pode até ter, ter que contratar alguém para fazer algum tipo de, de análise estatística, tudo bem. Mas é muito pouquinho e dá para fazer sim. Eu sou favorável a toda empresa utilizar um sistema de pesquisa. Algum tipo de pesquisa que possa facilitar a tomada de decisão de marketing lá no nível administrativo, no nível mais da direção da empresa. Ok, pessoal? Qualquer coisa, fiquem à vontade para fazer perguntas aí. É e o concorrente outra coisa que o pessoal também sempre questiona e tem muita dificuldade como lidar com o concorrente primeira coisa é conhecer o concorrente então o, o algumas empresas já tem né essa preocupação o ramo de supermercados por exemplo um supermercado e com certeza isso acontece em Boston também um supermercado gente de um, pessoas funcionários de um supermercado vão para outro supermercado observar preços observar a, como é que está lá o, o, o merchandising deles, como é que está o atendimento, para poder levar. Então isso acontece sim, né? é um tipo de espionagem, só que no meio a, aí da, de, de alguns segmentos isso já é concordado entre eles, que sabe que faz mesmo. Então não há, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, é muito comum você estar tá no supermercado e ver alguém ali é, com o uniforme de outro supermercado observando os produtos que estão disponíveis e falando com alguém no telefone. Então isso acontece Acontece muito sim, né? Então, agora, com o concorrente, eu tenho uma, uma receita que eu acho que, que é importante. Primeiro, é aquilo que eu falei. Você precisa conhecer né profundamente é, os seus concorrentes. Pelo menos aqueles mais próximos de você ou aqueles que te incomodam mais. E você tem que desenvolver uma estratégia de marketing é, que, que supere o seu concorrente. Fazer... Não, não em tudo, não precisa se superar em tudo, mas você precisa ter pelo menos uma coisa ou duas ou algumas coisas, alguns fatores que efetivamente é, façam você é, superar em alguns aspectos o seu concorrente. Então você, para lidar com o concorrente, é, é uma questão importante para a sobrevivência da sua empresa. Bacana, pessoal? Tranquilo até aí? Outra, outra dúvida também, né? que eles perguntam, qual que é a minha opinião sobre os custos de marketing? Ah, é, eu não vou gastar com marketing porque a minha empresa não tem capacidade para isso, é, eu preciso do dinheiro para outras coisas. Obviamente, é, a gente hoje nas empresas tem problemas de custos, né, como sempre tivemos e sempre vamos ter. Então você vai ter que tomar uma decisão. Né, em que, até que ponto o marketing que eu estou praticando hoje já resolve o meu problema? Vai chegar um momento, talvez você tenha que investir alguma coisa para melhorar o marketing da sua empresa para melhorar o processo é, de divulgação da sua empresa, o processo de, de digitalização dos seus negócios, delivery, etc. Talvez você tenha que fazer um trabalho em conjunto com outras empresas, com seus fornecedores. Então, é, o custo em marketing, na verdade, eu nem chamo de custo, eu sempre corrijo o pessoal, não é que eu chame, é, não é que seja um custo, tudo que acontece, tudo que você gasta em marketing, ele é um investimento para aumentar e melhorar os resultados da sua empresa. Então, essa é a questão. Essa é a questão importante. Então, a pergunta é né, qual a opinião sobre custos de marketing? Então, primeiro, que não são custos, são investimentos. E que cada empresa vai fazer aquilo que é possível. Mas que toda vez que for possível, tente fazer o possível e mais um pouco. Né? Por quê? Porque você é, precisa ter melhores respostas, mais respostas, e também colocar em prática algumas coisas. Merchandising, por exemplo, melhorar sua loja, é marketing, né? é um investimento em marketing. Treinar seus vendedores, é um investimento em marketing. Ó, você é, não deixar faltar produtos, também é um investimento em marketing. Hoje a logística e o marketing andam de mãos dadas. Então você tem que fazer um trabalho com seus fornecedores de forma que você tenha sempre os produtos disponíveis para os seus clientes. Olha que bacana. Ah, professor aí, Rogério, propaganda, etc. Fazer dentro do possível, a melhor possível. E hoje o que, que acontece? Nós temos aí, que nós falamos no início do nosso programa de hoje, é, nós temos que utilizar os meios digitais, que são hoje os de menor custo. Tá? E também o mais importante, que é provocar o marketing boca a boca. Então aí vai essa dica para vocês também. Outra, outras dúvidas que o pessoal tem feito aqui, se marketing e vendas andam juntos. né Andam sim, só que aquilo que eu falei, marketing é um todo e vendas é uma ferramenta das mais importantes de marketing, mais utilizadas. Mas ela é uma ferramenta de marketing. Então se você investir bastante no, na, nas técnicas de vendas, se você treinar seus vendedores, se você selecionar melhor seus vendedores e aí eu sou um pouco rígido porque eu acho que o pessoal de vendas não dá pra gente testar ninguém. você ao colocar definir vendedores, pessoas que lidam direto com o público né você tem que colocar as melhores pessoas da sua empresa é E pagar bem dentro do possível você vai fazer por? quê Porque é ali que é a chamada hora da verdade. Então é fundamental, o, vendas é determinante em marketing, mas marketing é um todo onde vendas é uma parte. A mesma coisa eles perguntam sobre a propaganda, mesma coisa. É o, a, o marketing é um todo onde propaganda é uma ferramenta. Isso você deve fazer todo o possível para divulgar a sua empresa, para que sua empresa seja efetivamente conhecida por todos dentro dos seus limites. E tem várias opções aí, tá? É... A mesma coisa com referência ao atendimento. A mesma pergunta aqui, com a referência ao atendimento. Né? Ah, e o atendimento e marketing, qual é a relação? Nossa, tudo que a empresa faz, deve fazer e deveria fazer se não faz, é efetivamente ter um atendimento do mais alto padrão. Ah, mas a minha é uma pequena oficina, a minha é uma pequena é, é, peixaria, a minha é um pequeno supermercado. Não tem é, diferença. O alto nível de atendimento, pessoal, ele precisa ser feito em qualquer empresa, de qualquer tamanho e de qualquer segmento de negócio. Se você vende cimento, que é uma coisa que você pega, entrega, etc., né? não, você tem que fazer um relacionamento, conquistar a confiança da, do pessoal das obras, dos engenheiros lá, do pessoal que faz compra de você, a entrega no horário certo, tudo isso faz parte. Né? E o atendimento, o relacionamento ele é determinante para que as pessoas continuem comprando da sua empresa. Fica aí esse, esse toque para vocês. Ainda tem mais um item aqui que o pessoal perguntou. Se eu devo criar um departamento de marketing na empresa? Ah, eu acho que sim, só que, vamos observar, se sua empresa está num nível, num tamanho num nível de complexidade muito grande, um departamento, uma área de marketing, pode chamar de divisão, de sessão, não tem problema. Um grupo de pessoas é, trabalhando especificamente para melhorar o marketing da empresa, as atividades ligadas ao marketing da empresa, isso é importantíssimo. É que você vai contratar pessoas que têm um certo conhecimento, que tenham de preferência um forte conhecimento sobre marketing, para poder eh, essas pessoas fazerem toda a orientação e te ajudarem, e te darem assessoria nas suas decisões de marketing. Ah, mas a minha empresa é pequena. Perfeito. Então você vai ser o departamento de marketing. A sua sócia, o seu sócio, vão ser o departamento de marketing. O seu funcionário lá de confiança, que tem uma preparação melhor, vai ser o seu departamento de marketing. Ele não precisa ser uma área física que o pessoal fica sentado e tem um salário específico. Se a sua empresa é pequena se é você e mais duas pessoas e mais um funcionário vendendo, etc., você vai ser esse departamento de marketing. Então você vai acordar e fala assim, está acordando o departamento de marketing da minha empresa. E é você. Então você precisa buscar, claro, informações, você vai ler, você vai ver vídeos, você vai ver esse programa, tudo né, que você puder ver sobre marketing, você vai, fazer, você vai ver e fazer para que você possa... É, ter facilidade na hora de tomar suas decisões lá em vendas, lá no atendimento, etc. Essa é uma questão importante, tá? Ah, fizeram mais uma aqui. Qual que é a importância do planejamento estratégico? É, é, planejamento, eu sou suspeito, né? Que o planejamento estratégico, ele deve acontecer em todas as empresas, constantemente, e também vai a mesma, a mesma colocação, tá? A mesma colocação, é, mesmo na empresa pequena. Se você não pode ter um departamento de planejamento é, dentro do marketing ou separado do marketing, dependendo da empresa, nós temos o departamento de marketing e nós temos o departamento de planejamento estratégico empresarial. Se a sua empresa não pode ter, você vai ter que você fazer esse papel de planejador da sua própria empresa. O que você não pode deixar de fazer é não planejar a sua empresa. Planejar, Planejar quer dizer ver o futuro. Fazer, tomar ações hoje, para que elas dêem impacto no seu futuro. Então, tudo que você faz hoje, elas vão ter um impacto no futuro. Se você estudar o futuro, buscar informações, buscar é, é, possibilidades que vão acontecer de coisas que poderão acontecer no futuro, tendências, né, as tendências pós-pandemia, eu tenho falado isso muito, né, as tendências pós-pandemia. Quais são as tendências pós-pandemia? Então você vai estudar isso, você está sozinho, não tem problema. Se você tem funcionários é, que também entendem de planejamento, chame esse pessoal, aproveite, faça o planejamento, prevê uma, uma quantidade de reuniões, de conversas, de análises, de você vai receber uma série de sugestões de pessoas de fora, de pessoas da sua própria empresa se você não tiver o departamento de marketing. E se tiver, também você vai precisar, esse departamento vai precisar buscar né, informações dentro e fora da empresa. Planejar é você antecipar o futuro e você estar mais próximo possível do que vai acontecer no futuro. Ah, como é que eu posso fazer isso? Buscando fazer estudos né, de probabilidades, né, de possibilidades futuras, de coisas que poderão acontecer. Nos Estados Unidos graças a Deus, aí é muito mais fácil de você prever as coisas que vão acontecer no futuro. No Brasil, é uma, é uma arte e uma técnica muito mais complicada. O que vai acontecer no Brasil em 2022, 2023, 2024? Então, quer dizer, os empresários aqui sofrem um pouco mais, aliás, sofrem bastante mais para poder fazer esse processo de planejamento. Nós temos um tempinho ainda, é, eu queria tirar, é, em todo o programa eu vou fazer isso, tirar alguns mitos de marketing é, que o pessoal ainda tem. Vejam, mitos são aquelas coisas que as pessoas acreditam, mas não sabem por que que acreditam, e normalmente elas são falsas. veja mitos sobre marketing e que devem deve acabar imediatamente aí na sua empresa. Veja bem, é, a seguinte afirmativa, é muito comum a gente ouvir, tem um pequeno negócio e é melhor ainda não investir em marketing. Não, independente do tamanho da sua empresa, eu acabei de falar sobre isso, você deve investir o que você puder em marketing, deve investir sim. Então não existe essa questão de que só faz marketing quem, é, tem, quem tem uma empresa grande, quem pode pagar um salário para o pessoal de marketing. Marketing é feito até mesmo por você que é o dono, e principalmente por você que é o dono da empresa. Tem uma outra aqui, um outro mito do marketing, que vale a pena a gente comentar. É, eu preciso ter bastante conhecimento técnico, não necessariamente, você vai ter que trabalhar, principalmente para você utilizar as mídias digitais, etc. Né? Hoje em dia, as coisas estão muito intuitivas, principalmente quando você vai usar mídias, etc. Então, você tem que ter algum conhecimento técnico e buscar, claro, à medida do possível, você vai desenvolvendo mais conhecimento sobre marketing e sobre as ferramentas de marketing. Mas se você não tem, não se coloque fora, ah não, marketing não é comigo, eu não sei. Basta você começar a prestar mais atenção nos próprios negócios da sua empresa, que o marketing vai estar embutido nela ali. Se você conseguir captar e melhorar aqueles, aquelas coisas que acontecem, na sua, que acontecem na sua empresa, você já vai estar tá praticando marketing. Quando você orienta os vendedores, treina os vendedores, você está praticando marketing. Você busca fazer alterações, melhorias no seu merchandising da sua loja, trocar placa colocar uma placa nova tudo isso é a prática do marketing então mesmo que você comece com as coisas mais elementares do marketing nada te impede de ser um excelente gestor aí de marketing tem uma outra aqui também que é muito interessante né é, a propaganda é a alma do negócio isso me dá até até dor de cabeça a propaganda é a alma do negócio esse essa essa essa frase esse mito ele precisa acabar na cabeça de muita gente ainda. Mas, graças a Deus, já está acabando, né? A propaganda, agora vocês já estão craques, né? Ela não é a alma do negócio. A propaganda é uma ferramenta de marketing que eu vou usar da maneira mais interessante de acordo com as necessidades que o meu mercado e que a minha empresa exigirem. Então, as tem empresas que fazem propaganda, propaganda, propaganda, mas não cumprem a promessa que fizeram na sua propaganda, seja através de qual mídia for. Então, a propaganda não é, não é a alma do negócio. A alma do negócio é o marketing. E a propaganda é um instrumento de marketing. E a sua decisão, essa sim, é a alma do negócio. Outra pergunta para encerrar, nós já encerrando o nosso programa, é... Publicidade e propaganda são a mesma coisa. Não, publicidade é uma coisa, propaganda é outra. Propaganda é aquela que você faz pagando os meios digitais, pagando... É pagando é, para você circular a, sua, a imagem da sua empresa. A publicidade são as pessoas falando da sua empresa. É você fazer uma camisa, as pessoas usarem a camisa com a marca da sua empresa. É você é, dando uma entrevista para uma, uma rádio, uma TV, falando aí para a rede de negócio fechado, e o, o seu nome ser dito né, para uma rádio, para uma televisão, para um canal, mesmo na internet, isso é publicidade. A publicidade ela não, não é paga. E a propaganda é quando você faz todo um planejamento e procura uma empresa para poder divulgar. Procura uma rede de televisão, uma rede de rádio, né? uma rede é, de, de, de meios digitais, de comunicação. E você faz aquele pagamento ou contrata a empresa para veicular a marca da sua empresa. Tá? E, então eu vou dar aqui, pra, já encerrando o nosso programa, algumas dicas. Sempre ofereça degustação nos seus pontos de vendas. Sempre procure oferecer aos clientes alguma coisa que ele possa provar. Interaja bastante, use bastante a, as redes sociais. Deixe a sua marca, sempre faça um trabalho tão, é, é, tão forte que a marca da sua empresa fique na mente dos seus clientes. E para encerrar, vou indicar um livro para vocês. É, leia um livro, está disponível de graça na internet, Marketing 4.0 do autor que se chama Philip Kotler, e já tem aí nos Estados Unidos disponível em inglês o livro Marketing 5.0, à medida que você lê esses, é o Marketing 4.0 e também puder ler já o 5.0, você vai ver o que, que está acontecendo realmente, atualmente, e que vai acontecer nesse nosso maravilhoso mundo do marketing. Quero agradecer a vocês por esse bate-papo, né, por essa troca de ideias aí e por vocês estarem aqui com a gente dando a, um, o nosso, a, a máxima audiência ao nosso programa. Ok, pessoal? Hasta la vista, hasta pronto e até o próximo programa. Super abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.